A STH é uma escola muito acolhedora, com pessoas fantásticas, desde os membros da direção, o corpo docente, os funcionários, os alunos. Como é uma escola um pouco mais pequena, conhecem-nos todos muito bem, tratam-nos pelo nome e isto dá origem a que uma pessoa tenha um contacto muito mais próximo com o corpo docente e para tirar qualquer questão ou dúvida e mesmo para eles nos ajudarem. No meu caso, enquanto aluna, foi muito importante ter estes professores na escola porque são professores com muitas qualidades técnicas e científicas e no meu caso, que já passei por alguns restaurantes e agora que abri o meu próprio negócio, a questão da gestão, a questão de técnicas foram fundamentais para eu sentir-me já com maturidade suficiente para abrir agora este negócio. Na escola, adquiri as bases necessárias para uh, o mercado de trabalho. Uh, na minha área, que é a nível de cozinha, as técnicas necessárias, uh, os conhecimentos e na parte de gestão, que é fundamental para qualquer negócio. Tive, tive excelentes professores na parte de estatística, contabilidade, uh, gestão, marketing. Portanto, é fundamental também para o mercado de trabalho. Mas também temos a parte de tecnologia, temos a parte de mesa, que é fundamental hoje em dia, porque os cozinheiros também vêm às mesas, servem um copos de vinho, servem qualquer coisa, e nós temos de ter estes conhecimentos. Mas, tu, se quiseres vir para a sala, cozinha, turismo, hotelaria, ou quiseres, a escola é um sítio perfeito para começares aqui a tua carreira nesta área.